Fala galera, é... valeu a galera que tá me dando um apoio aí no meu canal, primeiramente agradecer vocês Tô vendo mais um vídeo aqui sobre o soft Discord, prometi um vídeo aí a respeito de decifrar o jogo, certo? Mas devido à correria aí, agora mesmo tô gravando dentro do carro, não tô conseguindo parar um tempo, fazer um vídeo bacana, mas... Esse fim de semana teve o evento Ticon, o evento magnata Então eu vim aqui para dar uma, uma, um foco nele para ensinar vocês como que eu ganhei esse evento magnata, né? Ganhei a asa, na verdade no meu servidor aqui eu fiquei em quinto lugar Mas é o limite, é onde a gente precisa estar, tá, certo? Para quem o foco for a asa, claro E como que eu ganhei isso sem gastar um real, galera? É, usei todas as táticas aí que eu vejo possível pra gente conseguir guardar um certo recurso até esse evento, certo? É, vou falar pra vocês que eu pequei um pouco, porque Teve o Super Magnata, se eu não me engano, há uma semana, dez dias atrás E aí eu, pra ver como é que era, o que, que, o que, que somava ponto, o que não somava ponto Eu acabei abrindo algumas cartas, algumas coisas aqui no meu baú Pra ver o que, o que realmente funcionava sobre o que eu pensava desse evento, né? Sobre o que eu, o que eu vi na internet e tal Seguinte, primeira coisa que eu percebi Que tudo que tiver já na sua mochila Não conta Se conta é uma coisa ou outra Eu não consegui identificar Mas pelo que eu entendi O que tiver na mochila já Quando começa o evento Independente se for pacote de gold Pacote de... Daquele que a gente ganha aqui na... Vou até abrir aqui Acho que eu tenho alguma coisa aqui pra pegar Esses pacotes aqui de escolta Se ele tiver na sua mochila Ele não conta, certo? Então qual foi a minha grande sacada? Quando começou o evento... Eu tinha juntado 11k de diamantes, certo? E tinha 36 cartas aqui, independente do que seja, certo? As cartas aqui pra quem recebe, é... geralmente é quando a gente aposta lá na guild lá que vai ganhar A galera aqui que tá no, no Guild War aqui, a gente conseguiu, no meio do evento, acho que a gente pegou um dia de Guild War, né? Que se você vir aqui em relatório, você consegue apostar em quem vai ganhar é aqui, se quem você apostou ganhou 250k, se quem você apostou perder 200k. E no caso para apostar é 100k, 150 então de qualquer forma você vai sempre estar tá ganhando, certo? Mas não vem ao caso isso aqui. Questão das cartinhas galera, eu aconselho muito você agrupar recurso nos correios. Eu tenho duas informações que eu não, não sei qual que é a mais precisa, a gente, eu tenho que postar. Pos depois procurar isso aí mais na internet, em, em vídeos, mas enfim é, Eu tenho um post do, de um GM no Facebook falando que os recursos no Correio Eles expiram em 30 dias, certo? E tem as informações de outros players aí que tá jogando com a gente, o Legacy aí Que é 20 dias para expirar os recursos no, no Correio Então, deixa 20 dias, eu acho que é um tempo muito legal aí Pra não correr risco de você estar tá perdendo recurso aí por, por tempo, certo? Pra quem não sabe, pelo que eu entendi aqui, o magnata ele acontece todo começo de mês Todo o, o primeiro fim de semana do mês aí os caras estão lançando magnata, certo? É... Enfim, como é que aconteceu? Primeiro, aonde eu gasto meus diamantes? Galera, eu sou, eu sou VIP 8 hoje e eu tenho o, o poder de resetar a torre da eternidade duas vezes então eu gasto meu diamante aí em resetar a eternidade duas vezes, né? Porque esse é meu foco agora. Eu preciso muito porque no Ticom você ganha também muito pergaminho de itens. Então você vai precisar de uma certa quantidade de eterno, de lasca de dragão para depois dar a tratativa nesses pergaminhos, ou seja, chegar a itens VIP 10 e tal. Por exemplo, nesse Ticom aqui, no primeiro eu tinha conseguido minha arma rank 10 e todos os meus itens rank 7 rank 8, certo? Aí dessa vez eu consegui subir todos pro rank 9, sendo que eu não gastei ainda, ó Tem um equipamento rank 8, rank 7, rank 6 aí para me abrir e tal Eu ainda tô pensando certinho numa estratégia aí, o que que eu vou comprar, o que, que eu vou usar, os pergaminhos, certo? Mas vamos lá, o foco, eu só usei aqui no reset do, da torre da eternidade, Certo? Para quem não sabe, o primeiro reiniciar é de graça Dei o blitz, o segundo 300, 300 diamantes Durante todo o mês eu fiz certo Na semana, no, no dia que tiver evento magnata, esquece Eu só reseto uma vez aqui, porque São 3, 4 dias de magnata Ou seja, são 1200 diamantes já poupado pro grande dia Você pode ver agora, eu não tenho nada Mas vamos lá, vou mostrar aqui ó. Magnata, como é que eu fiquei Né? Aqui é a galera, os quatro primeiros, os gringos aí Acho que o terceiro e o quarto, os dois no final gastou muita grana Porque os caras estavam bem abaixo E aí, teve esse cara aqui atrás de mim, ó, Meliodas Ele ficou até puto, por quê? Ele perguntou para mim, cara, como você VIP 8 subiu 15k de pontos no Magnata em, em um dia, certo? Porque aí que acontece, galera Eu não sou aquele cara que tipo, fico gastando todos os recursos num... para tentar pegar primeiro qual que foi a minha estratégia, certo? Primeira, primeira coisa, galera, só para explicar melhor. Eu juntei 10k de diamantes, 11k, desculpa. Até que teve a queda do servidor, e deu uma força para mim. 11k de diamantes e 36 cartinhas, certo? E aí, o que você tem que juntar mais? Vamos, aí, vamos primeiro nesse passo aqui. Aqui, obsidiana. Galera, se vocês estão lá no começo do jogo, não gasta obsidiana comprando blitz. Comprando nada desse tipo, você vai guardar. Para um evento magnata você comprar a pedra de encantamento, que é onde dá ponto, certo? Guarda todas as suas obsidianas, isso é uma dica muito forte, certo? O segundo passo, o que, que você vai guardar também? É Aquele negócio de guild, toda vez que a sua guild rouba um elefante ou é, deixa, faz a escolta, vocês ganham um mapinha. Aqueles mapinhas, se você guardou nos correios, vai guardar ele lá, certo? Se por acaso você abriu, deixou ele aqui na, na pazinha aqui que fica, né? Tô conseguindo clicar aqui. Fica uma pazinha, né? Pra você abrir. Guarda ali. porque Você só vai cavar na, no, no dia do magnata. Por quê? Gera gold. Gold gera ponto. Certo? Essa aí é a segunda dica. A terceira dica aqui em lazer, tarô. Tá vendo aqui que eu tenho uma cartinha aqui, ó? Vou até adivinhar pra vocês aqui. Mas é porque eu vou guardar. Galera, eu cheguei no magnata, eu tinha quase 50 cartas aqui de tarô. Por quê? Ela também dá pedra de encantamento, então na hora... Dá um, dá um resultado. E qual foi a minha grande tática, né? É, obsidiana, guardei até o fim do, do, do evento. E diamantes, guardei, certo? No primeiro dia do evento, vocês sabem que a gente ganha um... Uma recompensa aqui às 10 horas. Então o que, que eu fiz? Durante todo o dia, eu só fiquei olhando quantos pontos o cara tava fazendo tal. Fiz minhas missãozinhas. As missão, querendo ou não, você ganha algum gold, ganha uma pedra de encantamento. Você acaba subindo, fazendo alguns pontinhos aqui. Mas eu tava tipo em 15º, 20 no ranking aqui do, de alguns pontos, certo? Então vamos lá. Quando deu 9,50, eu fui e todos os meus recursos abri. Abri todas as cartas, todos os baús, todos os... As cartas de tarô, bum, deu aquele bump de ponto, sabe? Cheguei a primeiro, fiquei em primeiro aqui no... Aqui, se eu não me engano, fiquei em segundo, que eu fiquei com 8 mil e tanto. Fiquei em segundo aqui, primeiro aqui, que a gente faz também o esquema da troca. Eu acho que a galera aqui que não estiver sabendo, vou dar uma boa explicada, certo? E aqui, fiquei em primeiro, fiquei em primeiro até o fim, vou explicar porquê. E esse rank aqui, fiquei em vigésimo, quê cara? Eu não consigo juntar gema, não sei como o pessoal faz, né? Os caras aqui, não sei se compram, se junta baú e tal, mas aí a, a única forma da gente conseguir gema foi, foi fazendo uns quatro dias lá, eu fiz o. o. A fase hard aqui, que eu não, não me lembro o nome, calma aí. Fiz aqui, ó, a fase elite, quer dizer. Foi fazendo Blitz ali e o que veio, deu aqueles pontos lá, eu meio que não me liguei. Certo? Aí a questão da troca, galera, quando rola o evento magnato, pelo menos nos. Três eventos que eu participei Você vem aqui em eventos, vai ter a questão de troca Aqui embaixo aqui, ela tá no caso embaixo do Duas do, do vezes ouro aqui Onde você consegue trocar Aquela estrela de, de aprimoramento Por uma estrela melhor Eu tenho até aqui aberto aqui Certo? Eu tenho aqui, ó, você troca esse item aqui Que dá o ponto no magnata Pela estrela, que aí eu tenho aqui Certo? E depois você troca a estrela Por esse aqui pela pedra cósmica E aí qual que é a grande sacada também Você vai ter 100, é, 199 trocas de cada Então o que você faz Aqui Você já deixa pelo menos umas 400 pedras Guardadas pro Ticom Desse item aqui Porque esse, esse evento de troca Ele tem quase toda semana tal. Então você vai trocando E deixa 400 pedras guardadas Eu sei que vai estagnar um pouco seu BR Mas pra gente que quer jogar de graça cara A gente tem que saber usar os recursos na hora certa Certo? Então você vai guardar 400 pedras dessa aqui Pedra estelar, certo? E isso aqui você vai acumulando Tá com 2 mil aqui pra você ter ideia É muita pedra Aí você vai trocar na hora lá 200 vezes Você vai ganhar 600 Com 600 você vai trocar essa aqui pela pedra cósmica Também 300 vezes Você pode ver que eu nem cheguei a 300 Eu tô só com 200 e... É 200 vezes, desculpa é, Eu já tinha 55 Então você eu troquei mais 200 vezes lá Gastei 600 dessa aqui e ainda fiquei com um pouquinho aqui porque eu tinha trocado antes bastante. Certo? Então o que eu fiz? Eu acumulei o recurso dessas pedras para trocar de uma vez. E eu fiz isso tudo no primeiro dia. Ou seja, todos os. O, o, no primeiro dia aqui, eu tava em primeiro em praticamente. No ranking de ouro, ranking de aprimoramento e ranking de equipamento. De. De encantamento, desculpa. Eu dei esse boom, beleza. Aí no segundo e terceiro dia, eu fiquei ali no banho-maria, só. Fui fazendo minhas missões diárias, tudo, dá uns pontinhos lá, mas nada demais E acabei ficando ali em terceiro, cheguei até quinto e tal, em alguns ranks Beleza, pra mim não importa, meu foco é a asa, certo? No último dia Galera, o que, que eu fiz no último dia? Os caras aqui, da meia-noite no último dia, os caras já correm fazer missão Todos os caras, inclusive o Meliodos, aqui que eu falei pra vocês que ele tava puto O que aconteceu com ele? Ele pegou, aqui no, no rank total Certo, ele pegou mais ou menos 80k de pontos aqui no, no, no Ticol e eu tava com 65. Eu tava aqui em sexto, no caso, né? Que a gente tava tudo para frente, e aí eu tava com 65, ou seja, eu tava com 20k menos praticamente. Pra, é, fiz um, um, umas missãozinhas ou outras, cheguei a 70k e ele com 80 mais ou menos, né? Então o que, que eu fiz? É, coloquei meu celular para despertar, mais ou menos uma da manhã, né? Que é a hora que, que vira o server aqui Quando eu entrei no jogo é, Uma hora da manhã não, desculpa pessoal Uma meia-noite Entrei no jogo meia-noite, ou seja, no jogo era às 11, né? E comecei a fazer todas as minhas missões pa, pa, pa, pa, pa, Fiz todas as missões para conseguir ponto, certo? Peguei as obsidianas que eu tinha guardado Comprei tudo em pedra de equipamento Peguei todo o meu diamante Comprei em pedra de... De... Encantamento, desculpa Que é aqui que eu falei para vocês Pá, tá, loja, obsidiana A gente vem, compra tudo aqui Eu tinha mais ou menos uns 40k deu muita, deu muita, até Tenho que gastar um pouco aqui ó Só vou mostrar pra vocês Aqui, encantar Ó, eu tenho 800 pedras dessa E essa aqui, e essa aqui você não, não compra muito, né? Essa aqui também não Essa aqui a gente ganha no, no calabouço mesmo Então é a primeira, a azulzinha ali A gente compra bastante E foi por isso que eu ganhei o magnata, consegui ficar em quinto Por causa desse cara aqui, ó Tô com de 80 ponto, 80k de ponto que eu tenho, 30 daqui, certo? Os outros foi só levando, galera Esse aqui o forte é da troca, né? Esse aqui é gold, então todo gold que vem Baú, calabouço de ouro, tudo a gente vai acumulando A gente fez o aqui E aqui, o, qual que é a grande sacada então? Se, pra quem não entendeu, se você tiver alguma dúvida ainda Se eu não deixei nada muito claro, comenta aí no, no, nos comentários do vídeo Ou manda um, um zap pra quem tem meu whatsapp aí e é o seguinte, acumular os recursos, certo? É, gastar os recursos como carta e taurou esse tipo de coisa, no primeiro bump do, do evento, que é as 10 horas do primeiro dia, certo? E guardar todos os outros recursos para os últimos dias. Claro, sempre entrando para fazer o, o saque, esse tipo de coisa que também dá uma ajudada, certo? É isso, galera. Ó, ah, e qual foi o grande resultado? Eu estava com 10kk de, de, de BR antes do evento, né? E aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma a asa, que é essa asa aqui, a asa demo, certo? Já também tinha guardado o recurso, que era o que? Pra deixar ela level 40. Se vocês verem aqui, ela já tá level 40, ou seja, já tinha guardado um, uma certa quantidade de alma furiosa. E já tô correndo atrás aqui de upar as outras duas asas aqui que eu mosquei, deixei level 20 só pra pegar o, o último... O último não, né? O penúltimo... Penúltima benção aqui, pro meu ADD. Certo, e aí eu ganhei ela E aí ela me deu junto com Colocar os gilfos, tudo nessa asa aqui Ela bem focada, me deu 400k de BR Eu achei pouco, na realidade eu queria pegar Imortal, mas o pergaminho que eu ganhei lá no Ticom Ele não dá Imortal, certo Ele dá só essas aqui Eu optei pela demo por causa dos meus combos Aí é de você, né, qual asa você vai pegar Cara, GG por ter ganhado já Então é isso galera Pra quem não entendeu, deixa aí os comentários aí. Deixar muito explicado que é acumular recurso, gastar no, no, no bump das 10 horas e gastar no último dia. Entendeu? É, queria perdoar aí o meu, meu atraso no vídeo. E o vídeo sobre como decifrei. Eu vou dar essas dicas bem explicadas sobre tudo no jogo, tudo que eu tinha dúvida. Num próximo vídeo, assim que eu tiver um tempo, provavelmente segunda-feira eu vou conseguir fazer isso. É, muito obrigado. Valeu galera, até a próxima. Curta meu meu meu vídeo aí, se inscreva no canal, fica bem ligadinho que eu tô sempre querendo ajudar aí. Valeu, tchau, tchau.